Merda! Merda! Merda! Merda. Merda. Merda. Yeah. Então, nós estamos na quinta Live. Figurino, make e foto. Aí, eu peço que cada um se apresente. Vamos começar com o Osvaldo. Bom. Sou Oswaldo Gabriele sou diretor do grupo XPTO, mas trabalhei sete anos com oficina, é, fazendo a direção de arte dos sertões, é, uma parte da direção de arte dos sertões. E, e depois acabei participando também nessa montagem. Então, é, vou falar um pouco do processo. Né? Jennifer... Oi, eu sou a Jennifer Glass, é, eu estou na oficina desde 2013, eu fotografo é, em cena, fora de cena, dentro de cena e, e é isso, estou aqui para contar um pouquinho de como tem sido e mais especificamente como que foi Roda Viva e o processo. Cida, olá. Aqui, da Mello, camareira. Estou na oficina há 20 anos, mais ou menos. E é isso. <risos> <risos> é, Selma. Olá, eu sou a Selma Paiva. Eu entrei na oficina no finalzinho de 2013. Cacilda 3, assim, entrei de paraquedas mesmo, a peça rolando, entrei já pegando, tendo que pegar lá toda a contrarregagem e desde então estou part participando de algumas peças da oficina, no, no Roda Viva eu estou como assistente de figurino também, contrarregagem e é isso, vou falar um pouco desse processo. Oi, gente, eu sou a Lênin, Lênin Catay. É, eu entrei na Oficina em 2018, a convite da Sônia para fazer uma colaboração, uma ajuda no Rei da Vela, onde se estendeu para o Roda Viva. Eu estrei lá no Teatro Oficina, porque teve a estreia no Pompeia, mas eu não pude participar. Uh, mas aí eu consegui estrear no, o Roda Viva no Teatro Oficina, como assistente de maquiagem. E, e aí, ao decorrer da peça, a gente foi desenrolando várias funções, né? E é isso. E a gente vai contar um pouquinho aí como foi esse processo. Eu sou Sônia Ushiyama, figurinista. É... É... Fiz também o um make. E aí... Ah, trabalho na oficina desde primeira participação no homem 2, 15 anos, entre, entre tudo. Enfim. E, bom, e a gente vai falar um pouco sobre o processo de criação do, da Roda Viva, tanto de do, do, de figurino, quanto dos objetos, alguns objetos, eu queria que o Oswaldo falasse um pouco sobre as máscaras também. Né? É, a gente tinha uma, tem uma referência desse figurino do, do Flávio Império, né? umas fotos, enfim, bem... Fala um pouco, Oswaldo, sobre essa coisa da remontagem. <risos> Né? essa remontagem, porque é uma peça que já foi feita em 68, né? e esse, essa referência toda de figurino, tanto é, real como do imaginário né? das pessoas que participaram da montagem. né? E você quer falar um pouco, Oswaldo, sobre isso? O que sempre remontar é um processo muito complexo, né? porque tem... É, tem aquilo que foi feito, tem uma lembrança daquilo que foi feito, que às vezes é muito diferente do que foi feito. E, e tem uma coisa que se chama hoje, né? ou seja, é, a vida mudou, é, a, a, as, as linguagens mudaram, é, temos uma quantidade de tecnologias diferentes. né? Então, é, eu acho, é, pelo menos minha, minha visão, eu acho que é, remontar num trabalho arqueológico, um trabalho de criação de algo novo, né? É, e isso é uma luta sempre, porque a gente tem uma saudade enorme, né, de, de, de que foi feito, principalmente os, os que participaram, os diretores, né? Assim, no, no caso o Zé e a Catarina, né? É, mas eu não tenho menor apego com isso. Então, assim, para mim eu, eu ouço todas as referências e vou em frente. Né? É, a única coisa assim que, é, assim, eu como eu falei antes, trabalhei sete anos na oficina, então conheço muito bem é, a forma de trabalhar e, e essa coisa que tudo vai ficando para a última hora. Então, assim, quando eu, eu estava na direção de arte, assim, eu tenho uma forma de trabalho que é me adiantar a, ao que o Zé pede, né? ou seja, porque se você vai deixando as coisas para chegar um mês depois, já foi substituído por outra coisa e, foi, e, e as coisas acabam não entrando ou entrando de uma forma que não, não é muito legal. Então, quando eu trabalhava na direção de arte, eu já ia chegando com antecipação, com alguns objetos, com algumas que, coisas, ou pelo menos aquilo que o Zé chama de tapume, né? digamos em todas as montagens sempre há algum elemento próximo que vai ser do, do que vai ser depois uma coisa mais elaborada né então é, em, em, a, eu cheguei a, nessa montagem né é, de uma forma muito em cima da hora porque assim de, de, alguém tinha que fazer as máscaras passou por várias pessoas e e aí depois as pessoas saíram e aí chega aquela hora, me ligaram e me falaram, você toparia fazer as máscaras? E para mim é uma relação de amor profunda, a relação com a oficina. É uma coisa, é, eu sempre falo que o processo de do que eu passei pela oficina é um processo único na minha vida. Eu me transformei como pessoa, como ser humano e principalmente como artista. né Então assim, eu jamais vou falar Não a Apesar de saber que ia ser uma loucura, e ia ser uma correria infernal. É, então, aí é, chega essa questão, ou seja, que eu, um pouco a, a Sônia falou, você tem pouquíssimas referências, né é, ou seja, tem um pequeno é. filme, é. né tem umas imagens muito distantes, que não se sabe muito bem assim e na verdade é, quando você amplia a imagem é um borrão né assim não, não tem uma, uma definição então é, e aí você está lidando com Flávio império né que é que é um monstro né ou seja então é sempre uma responsabilidade enorme né é, e, e Bom, foi conversado com a Marília é, um pouco os caminhos, com a Sônia, referências de, de, de, de elementos africanos. Não, tinha uma, uma quantidade máscaras, de elementos. Não as máscaras Sim, estou falando das máscaras agora. É, porém, é um processo é, muito técnico. Né? Ou seja, você faz uma máscara primeiro na argila e aí. Você tem que mostrar, é, nunca vai ser o que vai ser finalmente. Né? É, é uma coisa que, que ah, não é bem por aí, não é bem por aqui. assim é, Essa relação com a oficina, para mim, sempre foi. Ou seja, é, não se sabe muito o que que é, mas se sabe o que, que não é. Então, assim, a gente trabalha muito assim, descartando. Isso não é, isso não é, isso não é. Só que quando a gente trabalha com pouco dinheiro e com pouca, pouco tempo, eh, esse processo não pode ser eh, assim infinito, né? Então, chega uma hora que você diz, chega, você baixa, <risos> a, você fecha a porta e, e começa a trabalhar, porque senão eh, não vai para frente. Então, é... Eh, eu, mais ou menos, com todos esses, esses elementos, eh, fiz sete, oito máscaras diferentes. Eh, eh, é um processo muito complicado, porque você faz primeiro a argila, depois faz um molde de silicone sobre a argila, depois faz um contramolde de gesso para que o silicone não fique mole. né E depois, você vai fazendo máscara por máscara. Eh, eh, Como resina poliéster e fibra de vidro, né? E é um trabalho assim que tem tem um tempo e a gente conseguiu de alguma forma recortando e dando formatos diferentes. Praticamente todas as máscaras são um pouco diferentes. Não tem uma máscara. até porque todas depois teve um processo de pintura também. E a pintura é, trabalhei bastante com brancos e pretos é, ou com marrons e, e, e brancos, né? Então assim a pintura é, também dava aspectos diferentes. Né? Sempre trabalhar um lado é, diferente do outro para ter esses jogos da máscara quando, quando você vira de lado a cabeça. Aí, na, no, na real, seria você fazer, uma vez que estão prontas, com os cabelos, com todos esses elementos, fazer um trabalho de, é, de montar, ou seja, de trabalhar a expressão dessas máscaras isso para mim é o que faltou, ou seja, porque a gente já foi praticamente, chegamos no dia da estreia, né, as coisas, teve alguns ensaios e foi sempre uma coisa um pouco atropelada, né, porque é, máscara é uma coisa muito difícil de colocar, de tirar, é, às vezes na cara de uma pessoa funciona bem, na, na outra pessoa não, porque as pessoas são todas diferentes, né. É, então, aí você tem que cortar, tem que abrir, as pessoas cantam, né? Então, algumas máscaras tiveram que sofrer é, transformações, né? E isso, assim, é uma coisa que a gente vai se adaptando, se adaptando e chega num formato final, né? Assim, tentando dar uma uma unidade né em todas as mas tanto pela cor, pela forma como os cabelos estão trabalhados, né e ao mesmo tempo elas é, serem diferentes. E, e aí um pouco, às vezes, rola uma frustração, né que é que essa frustração já tinha também, é, quando eu fazia objetos, quando eu fazia qualquer elemento da direção de arte, porque chega, já se usa direto no ensaio, não, não é um trabalho de pesquisa, de onde você trabalha com ator, olha, vamos olhar para baixo, a expressão da máscara para cima, para os lados, como que coloca a máscara, ou seja, é, tem todas uma, umas características, né, que seria muito bom trabalhar e que às vezes a gente não tem tempo, né, então é, a gente vai correndo, correndo, correndo para conseguir chegar na, na estreia, mas, assim, é uma coisa que com o tempo também as pessoas vão aprendendo a lidar com os materiais, né, e, bom, vou ficar um pouco por aqui, aí depois a gente um pouco fala do, do processo, depois que a peça começa, o que vai acontecendo, tudo, né? Sim, é... e essa coisa da unidade, né, do, do, do coro, né, sempre ter uma unidade, né? Essa coisa de ser diferente, mas elas todas têm uma unidade, no caso das claro. máscaras, no caso das outras... Uh indumentárias também do couro, né? Isso é muito importante lá no, no, no oficina, né, para que tenha uma uma cara mesmo, né? A Sim, coisa você toda. tem que juntar com figurino, tem que juntar com qualquer, com os objetos de cena, né? Ou seja, e até com a encenação, hum. né? Ou seja, porque tudo tem que dialogar, né? Uma coisa é, só. tudo tem que dialogar, aje o cabelo, é, eu não posso chamar muito de maquiagem que parece que está né parece que você está escamoteando essa palavra né mas mais uma é quase uma uma pintura artística na, na face na às vezes até no corpo né do, do ator mesmo né então tem tudo tudo isso né é uma coisa que funciona é uma uma coisa em conjunto né e essa interação também que a gente tem né, entre as áreas, né? É... Esse diálogo e é, a gente costuma falar numa máquina, né? a máquina, uma engrenagem que, sabe, cada um vai somando né? na, no processo e, na, e na, na criação também que vai se transmutando, né? É, tem muito esse processo de transformação no, lá no teatro em função mesmo das co de, de coisas que vão acontecendo fatos políticos fatos que vão acontecendo no dia a dia da nossa do nosso do nosso país nas nossas vidas enfim vão sendo incorporados na peça e vão tomando corpo lá dentro e a gente continua nesse processo de criação dentro da própria peça, né? Que ela é uma, uma coisa bem viva, que ela vai se, ela vai se toda peça do, do do oficina, ela vai se, ela tem essa organicidade, né? De de se transformando, né? Tem uma questão que é fundamentalmente diferente da maioria dos teatros oficina. A oficina trabalha muito com a luz do dia também e, e trabalha é, muito em contato com o público. Praticamente você está se esfregando com o público, né? É, então é, isso é uma coisa que o Zé abomina, né? E, e, e eu entendo porque ele abomina essa coisa do fake, né? Da coisa que é teatral, no sentido de, de, sabe, que você faz que em, em um teatro a italiana, lá longe, uma imagem tá, funciona, com uma luz tudo, e na oficina não, fica uma coisa assim, horrorosa, né? Então, é, é, tudo tem que a, a matéria, ela, ela tem que ter um, um poder também de, de trazer verdade de trazer atitude, né? Ou seja, tanto tanto numa máscara num figurino, né? É, num objeto de cena, não pode ficar aquela coisa de mentirinha, né? Isso é isso é fundamental. até porque está trabalhando muitas vezes com a luz do dia. E a luz do dia é escancara tudo, né? Revela, né? É, acho que nem, nem é, tem essa coisa da luz do dia, mas acho que mais que a luz do dia tem essa coisa do, do sentido mesmo do objeto matéria, né? E de não ser essa coisa falsa, assim, né? Então, só, só voltando um pouco lá para o Flávio Império, a gente tem, por exemplo, no Coro, no coro das Macacas, a gente estava falando lá das máscaras, né? as referências que a gente tem, as fotos são realmente muito... A gente tem, assim, por exemplo, texturas né? que a gente é, imagina, e mesmo ali na dimensão do Teatro Oficina, é, acho que pede também essa coisa de, de, de texturas, de diversos tipos de texturas e... e planos de é, matérias, né, que se projetem na pista, né, é, que tenham essa amplitude, né. A Selma, que, que participou bastante desse processo da confecção desses, é, dessa, dessa juta das macacas, pode falar um pouco sobre, sobre isso, né. Porque são, a gente fala, assim, na, na coisa do, do, do figurino, mas a gente sempre... São 20, né? Aproximadamente eram 20, 22, né? Foram 22 máscaras, não foram? É, a gente só falando da coisa da cena, né? Porque tem a fora da cena, né? E as outras coisas que entram durante né? o processo todo, mas eram 20, no mínimo 20 e tantos... É, parangolés de jutas né? pintados... É, eu, eu, eu entrei... Ontem, quando a gente estava conversando, na minha memória, eu tinha lembrança que eu tinha entrado faltando um mês para a estreia, né? Lá no Sesc Pompeia. Mas a Sônia falou, não, foi faltando uns 15 dias, né? E aí eu lembro que já caiu na minha mão toda essa história da Juta aí, que é do, do figurino, né? Da, da, das macacas e e tudo mais e foi um processo maluco né porque a gente teve que dividir o espaço ali no do, do, do oficina com ensaio do couro, com a cenografia também produzindo ali objetos cênicos e mexendo na, na cenografia do espaço e tendo que montar que, que costurar todas essa, essas essas juntas né então é, não tinha mesa, então eu, eu, foi uma coisa que eu fiz assim no chão, medindo, cortando, e aí tem a coisa da, da altura dos atores, né, então tinha, cada uma tinha que estar tá numa altura, por causa da própria altura dos atores, aí não podia também ficar aparecendo muito pé, e não podia ficar comprido demais, então... Foi um processo que fazia e media, remedia, e. Ai, tá grande, tô, tô tropeçando, e corta e, e recostura. E tinha umas pregas, né, que, que era para dar um volume, né? Essas pregas, do, do, do decorrer da, da temporada, elas iam se desfazendo, então, né? estavam, <risos> né? É, totalmente, né? Porque tinha coisa de, de. Se não era o próprio ator que pisava na Juta, <risos> era o colega que pisava da Juta do outro. <risos> e aí foi um processo que era, assim, semanalmente tinha que estar ali refazendo aquelas, aquelas pregas para não perder o volume, né, porque também, eu nem sei, aí acho que a Cida que pode falar se, se essas juntas eram lavadas ou não, ou se eram lavadas com, com quanto tempo, né, que, que, porque não dava para lavar sempre, né, e, então, era uma coisa assim maluca de mexer com, com aquelas jutas todas e que não era pintada, às vezes tinha que repintar, né? E a juta solta aquele, aquele pelinho, né? Que pinica. Então, é, que pinica e vai pro nariz também, era uma coisa louca, assim. Eu lembro que às vezes eu ficava, tipo, meia hora espirrando <risos> direto e era isso, uma doideira total. Então, eu não sei, assim, que eu até um queria favorito. saber da cida, da cida, como era o como foi, né, esse, o, esse processo de higienização das jutas, porque tinha coisa do fígado ainda no final da peça, né, que era fígado para tudo contelado é com essas jutas aí. Então, a gente não pode lavar aquela juta, né, porque ela demora um tempo para secar e se não secar bem vai piorar o cheiro do fígado. Então, na verdade, cada <risos> fim... <risos> Cada fim de temporada, né? Ou a gente tinha que deixá-las penduradinhas assim, separadas, para secar, arejar e sair o cheiro, né? Algumas a gente jogava um, borrifava um, um, como é que fala? Sônia? aquele líquido lá que misturava com vinagre, uma coisa assim. Que tava muito tinha pistulas mágicas, né? Para dar uma. É mas lavar não dá, né? E principalmente porque não tem muito tempo de um né? de final não, de Até mesmo espetáculo. é uma loucura de roupas, né? Você tem ah. ideia, Cida, de quantas roupas são ao todo, assim, por volta de, mais ou menos? Só de roupas? Eu, roupa eu sinceramente nunca fiz esse, essa conta, assim, eu só sou bem ruinzinha de ficar é, quantificando não assim eu não sei mas assim figurinos em tecidos normal não é tanto né mas o problema problema né problema né a quantidade de das juntas é que são volumosas as juntas as máscaras elas são volumosas então mas um figurino de tecidos normal não é tanto né não nessa peça é mas é, a tem minha bastante relação com as simples, juntas Vários coros, né? Tem couro da terra, que são roupas todas de linho, depois tem é, também que são roupas que, não sei se você tem imagem disso, Jennifer, que são roupas que, sabe, são tipo o mesmo corte que você consegue ir amarrando de formas diferentes e dando outro tipo de, é, de volumetria, enfim, outro tipo de cara para cada um, né? É... Tem vários, vários couro dos coroinhas. É que tem muita coisa que também não, a gente não, não lava sempre, né? Uhum. É, nem tem condições de ficar. Não, e assim, para mim, a maior dificuldade é que tem muitos figurinos diferentes, de cores diferentes, né? Então, só aquela, aqueles mais claros e brancos, que tem aquele couro lá do das calças velhos, né? Aquelas lá que são de uma cor só. mas o resto é tudo uma peça de uma cor, uma peça de outra, um figurino, uma camisa de uma cor, a calça de outra, então isso é bem complicado, né, para estar tá lavando de um em um. Isso que me atrapalha um pouco, né? Mas o resto No começo a gente fica apavorada porque não conhece, não sabe como vai ser, mas depois que a gente estreia <risos> e vai se adaptando, vai esperando só as novas mudanças que vão acontecendo, né? É, eu, eu, tem essa coisa da oficina que, né, que a, a máquina, né, que a que a Sônia falou, a engrenagem e que é envolve muita energia de todo mundo que está ali nesse processo, né? E quando Alguém está um pouco meio sem energia, o outro já sente automaticamente, né? Porque é, é muito em conjunto e tudo precisa estar tá bem articulado, né? E agora falando das jutas, eu, eu me lembrei, né? Que a, a minha relação era muito forte com as jutas e com as máscaras, né? Porque quando eles saíam de cena, ficava todo aquele montinho, né, de cada ator, né, de, de, de, de juta e máscara, era uma doideira, porque era uma preocupação com aquilo, eu tinha que fazer um monte, era eu, Otto e o Vitor, né, a gente entrava rapidamente na, na, na pista para tirar todas aquelas máscaras e jutas da, da, da, da pista, porque os atores já vinham na sequência ensandecidos, rasgando o ecrã. E tipo, a gente tinha que tirar, e era meio que no ritmo da música, assim, né? Tudo. É... Então, e a gente subia aqueles lances de escada, eu subia com, os, com aquele monte de juta e máscara, assim. E no começo eu falava, meu Deus, se eu derrubo, se eu quebro, se eu piso em cima, como é que vai ficar, né? Mas isso nunca aconteceu comigo. E Sim. depois a gente foi acostumando que, que virou já uma parte do corpo aquilo, assim, né? Carregar aquilo lá. Já era uma cena também, virou, virou uma parte do, do corpo também. Incrível. Era no espetáculo o pessoal da, da atuação falou né é, sobre de repente essa coisa de do cansaço mesmo né porque três dias em seguida de espetáculo do roda viva era uma coisa que demandava né é, várias várias né tira máscara põe carrega isso né uma coisa que dá um dá um cansaço. O Sônia é, conta para gente um pouco é, dessa coisa da, da transformação da da, da Make, né? É, acho que teve uma live que falou um pouco sobre, acho que não teve uma live que falou um pouco, né? O Igor falou um pouco do, do programa, como que foi concebido. E, e esse dia eu, eu vou tomar aqui a palavra falar um pouco esse dia foi bem bem especial né porque a gente fez um rito né a gente já pegou isso um pouco lá do rei da vela né que, e aí a gente fez isso de novo de, de tinha que fazer o programa né então os atores conta um pouco de é, e tinha como que foi fazer a, fazer a maquiagem fim, né? também né tinha que dar uma uma, uma, uma direção porque assim como a a própria roupa, né? É, você também tem que dar um aquela uma dirigida para que a coisa tenha uma uma cara, né? Não fique aquela coisa é, que não tenha uma unidade, né? Embora sejam todos diferentes, né? Mas que eles tenham uma unidade entre si, né? Nessa diferença, né? Isso também é uma, uma coisa legal na oficina, porque tem gente de tudo quanto é tipo e eu acho que é, é isso que faz a também a, a riqueza, sabe, do, do, de, de, de tudo, porque são pessoas diferentes, com caras diferentes, com temperamentos diferentes, enfim. E agregam bastante, é, bastante coisas diferentes. <risos> e aí a gente... Eu pensei em começar fazendo uma, um estudo, né, da coisa do, do bidimensional do, do, do rosto das pessoas, né? Então foi a partir de fotos é, bidimensionais, né, da, das pessoas e elas, é, porque tinha uma premissa também do Flávio Império, das maquiagens terem essa máscara branca. Então teve esse dia que a gente Partiu dessa coisa bidimensional, de fotos mesmo, e cada um em cima do, de um papel é, transparente foi desenhando em cima do próprio rosto. Né? Então, a partir do, do bidimensional, a gente foi para o tridimensional nesse dia aí. E aí, a gente colocou isso no rosto, com. Um, com as maquiagens, com as tintas todas, né? Essa transposição que foram essas fotos aqui do que a Jennifer fez. Aí foi a ideia também de chamar a Jennifer, porque é... as áreas todas se conversam, né? <risos> e... E aí esse foi um primeiro prenúncio, assim, de, de estudo, né? Da... De como seriam as caras. Você quer falar um pouco desse dia das fotos? Helene quer falar das, dos, das evoluções do, do, das maquiagens? É, a gente estava comentando sobre isso ainda agora, né? um pouquinho antes da gente começar, sobre a evolução do traço que foi acontecendo ao longo do tempo, né? tomando corpo, espetáculo, as próprias maquiagens foram, os atores né? que, que, que se maquiavam, eles foram também, ao longo do tempo, aprimorando essa maquiagem, e cada um com a sua característica. E, e a gente estava falando ainda antes sobre o couro da terra, sobre o couro do agronegócio, essas fases de transição de figurino também, essas trocas de figurino, acontecia também um retoque, né? eles também tinham alguns intervalos que faziam os retoques das maquiagens. Então, às vezes, a gente estava ali na pista mesmo, ajudando, assessorando os próprios protagonistas, é, o Diabo, a Juliana, o Anjo... E a gente tinha que ter um cuidado a mais ali para poder estar tá acompanhando e sempre estar tá fazendo a, o retoque da maquiagem. Eu me lembro de, de muitas vezes, né? A gente fez testes também com alguns produtos. É, olha só, do Roderick, nossa, o quanto mudou. É... Olha só, tem uma linda aqui da Juliana. Foi, foram, foi, foi esse primeiro dia, né? porque eu, eu, ah, é. eu acho legal também a pessoa fazer a própria... esse reconhecimento facial, porque acho que ninguém melhor que a própria pessoa de conhecer bastante os seus traços. né? Às vezes, sugere muito mais é, você olhando, às vezes, o que a pessoa própria está fazendo que sugere muito mais é, um caminho, às vezes também de, de partido, né, de como de como fazer além dos traços das pessoas, né? Isso que a Lenin falou também, né, de que a gente teve essas substituições, né, ao longo do porque a gente ficou quase dois anos ou dois, né, em Cartaz e a gente teve substituições de dos atores como é, Juliana, né, pela Kelly, a gente teve o, o Diabo, né, que foi Ciro, e a gente pode até voltar depois, né, falar sobre isso, o Ciro e a... E, Zé Ed, é... Joana... É, Joana, Ciro e... Ah, o Zé Ed, é verdade. E então tem toda essa esse corre também né de adaptação de figurino às vezes uma coisa de uma semana para outra né a gente se vira nos 30 né <risos> de ter que arrumar tudo né anjo também né anjo Guilherme depois anjo é, Túlio anjo Marcelo da Luzi né Sim. E o como foi interessante isso, de poder pegar esse mesmo desenho do, do capeta, por exemplo, e aplicar no rosto da Joana, no do Zé, no do Ciro, as alterações, ah, o próprio cabelo, o visagismo deles, né que até então tinha um... a Joana. A Joana, nessa foto, ela está com uma peruca, que eu acabei fazendo para poder, poder poupá-la um pouco do processo de, de penteado que era feito no próprio cabelo da pessoa, que a gente adaptava, colocava um preenchimento e fazia todo um cabelo, né? uma amarração com grampos e tal. E isso, ao longo do tempo da temporada, fazer isso todos todo final de semana três vezes, né? Sexta, sábado, domingo, e muitas, eram muitas horas né, que, a pessoa, que o ator ficava com o cabelo ali, com tinta. Então, foi danificando um pouco o cabelo da Joana, né, assim ressecando. E aí a gente teve a ideia de fazer a peruca, que já facilitava muito para ela também. Aí quando o Zé foi fazer, aí não tinha como, tinha que fazer no cabelo mesmo, no do Ciro, mesma coisa. Ah, Sim. mas era mais legal no cabelo, né? Que era essa proposta mesmo. lógico que detonando o <risos> cabelo da meiga teve é... que ser... Mas era era super trabalhoso, mas era era, era bacana é. esse partido, né? Porque era o próprio cabelo que formava. Mesmo no caso do Ciro, que tinha outro tipo de cabelo, né? Assim, tipo... Sei lá, o Zé então tinha um cabelo que era armado, mas era super fino, né? Delicado também, né? Por causa do tamanho do cacho, do cabelo natural dele, né? Que facilitava um pouquinho. É, é, só para puxar, para moldar. É, os, os dois, na verdade, eram fácil de, fáceis de moldar, né? Porque o cabelo cacheado dá essa, essa possibilidade da gente moldar mais o cabelo. Olha só, o Ciro com os chifres, a Make. Nossa, muda muito de um para o outro, o figurino em si também né, a é, mudança do figurino, se adaptar para cada um. É, porque no, no, no, um, no, os tamanhos totalmente diferentes né, e tinha coisa do rabo né, um botava rabo, o outro não botava rabo. Ah, o rabo também né, Oswaldo? eu não lembro se Deve era o ser o episódio da cauda. É, a, a Joana adorava, né? Ela ainda até usava o, o rabo assim, né, para para encenar e tal. Aí eu, eu não lembro se era o Ciro ou o Zé Ed que falava, ah, é que não conseguiu se adaptar e tipo, esquece esse rabo. Então, tira o rabo. Mas o Zé de usou o rabo bastante, de conhecido. muleta, eu lembro Algum ele de rabo. É que não. o Zé também teve a coisa de atuar de muleta, né? Eu vou ver se eu acho Sim, aqui um tempo. Então, vocês, vocês, vocês inclusive, é, maquiaram, né? Vestiram as muletas, eu lembro disso. De... Sim. teve Foram uma pintadas. Forração, né? Uma forração ali para ficar acho, preto, né? É. Sim E também tinha a questão dos palcos Dos teatros que a gente começou a ir Também viajar E, e o traço da maquiagem A gente teve que alterar também um pouco Que nem né, no Rio de Janeiro Nessa última temporada que a gente fez é, no, Como é muito grande o teatro Então a gente tinha que calcar um pouco mais no traço Pra, de forma que ele ficasse mais evidente, né? Os traços do Ben Silver, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho alguma fotinho aqui, é, da máscara, do traço da máscara aqui no rosto dele, tinha que ser um pouco mais largo, um pouco mais calcado, mais forte, é, carregar um pouco mais na cor, no tamanho. Então, de teatro para teatro, a gente tinha que que está sentindo isso para poder aplicar na maquiagem também, né, Sônia? Você ficava é, bem no pé sim. da galera para a gente também ter esse cuidado, ter essa percepção de poder estar tá, é, aumentando o traço por conta disso. Cidade das artes, por exemplo, né? principal, são teatros bem grandes, né? Uhum. Será que a gente passa, assim, os um, um, figurinos, tipo o do Ben Silver? Vou colocar aqui, vou colocar um pouco a seleção dos fotos, aí vocês vão falando também, tem o, o boneco, né? A gente pode... É, deixa eu ver, espera aí. como que era aquele figurino é, para vestir, né? Que, que era da às vezes era da na vera e às vezes era na Silvia e tinha todo aquilo ah, lá. Eu é acho que Silvia. dá boas histórias também. Que a Selva ficava atrás da, da, da Vera para pôr aquilo C Conta aí, porque eu tenho saudade Sim, <risos> eu ficava ali do, do lado de fora, né? Do teatro, né? É o... A, a, a, inseticida, né? Qual que é Miss veneno. que é? é, é. A Olha, do veneno, A musa do veneno A musa do veneno, é Eu... Era um, quando era a Vera, eu confesso que era muito agoniante para mim, porque eu até, até eu comentei ontem né, com, a, com a Sônia e com a Lênin, porque eu achava que, que aquilo era pesado para ela, sabe? Eu tinha medo de machucar ela. Enfim, eu ficava muito agoniada, assim, com, assim de eu falava, ai, meu Deus, ela vai chegar até o altar, assim, né? Então, era bem agoniante. Quando era a Sílvia, era mais tranquilo, né? Porque... Enfim, Silvia, né? Aquele mulherão todo, do... então não, não, não tinha muito problema, mas quando era a, a Vera realmente eu, eu ficava um pouco apreensiva, assim, com essa questão de, de colocar aquele, aquelas asas nela, né? Mas sempre deu certo, né? Então, Vera sempre impecável, né? Tava Sim. linda sempre. A Cida a também atenção. ajudava muito né? Na, no vestir né? da, da Vera. Sim, eu sempre vestia a Vera. Aliás, acho que é bom começar a pensar em fazer algo mais leve para a Vera, viu? e deixar esse só para a Silvia. <risos> eu também tá acho. Está Está ouvindo? Tá ouvindo? <risos> Dona então, Vera esse figurino é aí, essa, esse adereço foi o Ricardo Costa que fez, né? E esse look inteiro foi da, das meninas da, da, da, da arquitetura cênica. Né? É, eu tinha um partido de ter todos esses personagens, né? TV, por exemplo, né? é, as internets todas. Uh, com essa coisa de colã, tipo super heróis sabe? Então, por exemplo, é, a internet tinha esse colan e essas botas meio chacrete, né, de, é, tratadas. Né? A luzinha, que foi uma, uma própria sugestão da própria atriz, né, da Silvia, dessa coisa da, da câmera, né de, é, e, a, e, a, e as NETs tinham, assim, esses colãs que eram, é, tipo, com material holográfico, né? E os próprios atores, no Cael, no caso, a, a Clarice, né? Trouxeram essa outra coisa de óculos e, e peruca branquinha e tal. Então, é uma coisa que vai somando, né? Assim, as coisas, às vezes, na televisão, a, a internet, né? É, vai somando ah, o que os atores vão trazendo, o que, enfim, o que vai... Ai, que saudade! Esse óculos, esse óculos, eu lembro que quando surgiu era muito bom, e aí já, essa coisa que tá falando, né, todo mundo junto, porque aí já vem a sonoplastia e põe aquela musiquinha do óculos, era sensacional, né? É, a Kael internet vinha contras, de, né, de aí. Ele atravessava, muito né? A internet animada. atravessava de. Esses dias eu fui lá no teatro e vi o patinete lá no cantinho, assim, eu, ai, patinete. Aí eu lembrei, né? Internet, Vum! veloz, assim, era muito emocionante. Eu, a história que tem desses macacões aí que eles vieram da China, né, Sônia? E foi uma, tipo uma agonia, assim, será que vai dar tempo de chegar é. para a estreia? Lembra disso? Tinha alguns que chegavam assim no dia seguinte, você nem acreditava, falava oi. E tinha hum. coisas, bom, teve coisas que nunca chegaram, né, aquelas. Você já tem que contar. E rolou, contar... Uma, esse... e rolou esse... uma adaptação também, né, que, porque os aqu... macacões eram um negócio que que cobria tudo, né? E, e não tinha mão, não tia, a gente ah, teve que um tá... É, eles tinham um capuz, né? Porque eram aquela coisa, esqueci o nome disso. Zentai. É, é... Oi? Isso, Zen isso, isso, isso. E aí a gente cortou. É, tentou deixar, às vezes, algum, alguns com capuz, porque isso também já resolvia a cabeça, porque muitas vezes também as pessoas têm esse papel na sequência tem outro tem outra outro personagem né então a coisa é super rápida né essa essa troca toda eu é, acho que de, de todas as peças que eu participei da oficina Roda Viva era, acho que foi a mais dinâmica que era a mais rápida né e essa coisa de muito público também né a gente já ficava naquela Aquele frisson, né? Em alguns lugares era cruel, né? O percurso que a gente tinha que fazer entre uma cena e outra para fazer alguma troca ou algum... corre na Cidade das Artes, por exemplo, eram quilômetros, né? andares, quilômetros. Você chegava do outro lado assim... <risos> era uma loucura, né? mesmo no Nota nosso... assim uma coisa de três andares do outro lado lá já e no decorrer é. das temporadas a gente foi é, a... desempenhando outras funções né também né no, no... lá no em Santos e depois nas cidades das artes eu e a Lene entrava no coro da Terra lá para jogar folhinha então tinha também, né? Você também foi transformando, né? Teve a Insani, que foi. Insani. Que foi a Isani foi, foi roubando a cena, né? No, no decorrer do decorredor. Do no panorama novo. do fascismo, né? É. E isso é muito legal, né? Da oficina, né? Esse dinamismo todo, essas possibilidades, né? Eu mesma me sinto. Pensando em Roda Viva, uma coringa, né? De estar de tá, assim, em determinados momentos, entrar em cena, pra, seja para entregar um, um objeto, para retirar um objeto, ou para fazer alguma cena mesmo, né? tipo como uma figurante, né? Ali em cena. Exatamente. Legal você falar isso, Selma. É porque todos os dias, quando eu ia maquiar o Roderick, preparar a pele né, dele, fazer a maquiagem, a gente já batia texto e ele falava todos os textos dele. E aí, às vezes, eu lembrava, porque eu, chegou um determinado momento que eu também já sabia né, o texto dele, de tanto ele passar o texto comigo. E no segundo ato também, né, de tá, estar de tá passando o texto com ele enquanto eu estou fazendo a maquiagem e tal, né, porque é muito texto. Ele não fala o tempo todo na peça, né? então para ficar bem fresco o tempo todo. E foi foi bem maneiro, porque é isso que você falou, a gente acabou entrando no espetáculo. Aí, ó, a Insani hum, com né? o Benedito Lampião. Não, aí não é Insani, não, era um retoque de maquiagem ao vivo, assim. pô oh, verdade. A animação era uma paramentação do, do Benny Lamp. A Insani tem cocar gente. Entrava no ah, um agronegócio. Aí, Panorama do fascismo, essa cena. Tem um figurino? Acho que mais alguns. Alguns desenhos? Alguns ela... Dessa vez. Ela vê. Algum ponto mais? Eu queria saber, porque eu vi a foto, eu queria saber como é que foi a confecção e, quem, e como que foi a ideia da confecção da roupa íntima é, da Ben Silveter. Não, eu esqueci o nome da, da apresentadora Opa, da Clarice. Tá eu vou pôr a Evangélica, foto. Evangelica. Evangelica. Quem, como que foi a ideia de fazer aquela calçola? Eu vou pôr a foto. Ah, isso acho que foi a própria a própria Frangélica. Você tem a é foto ali? Tinha, é, eu fazia um. Eu vou pôr já, um pouco na Clarice. De evangélica, a gente fazer uma pinta nela também. Fazer uma outra maquiagem para ela ficar mais mais brilhosa, mais apresentadora. Olha ela aqui ao vivo. <risos> ah, <a> calcinha dela. <risos> Viu? <risos> é era muito bom, né? Era uma cena, era, era ótimo, né? Porque ela já tinha essa figura maravilhosa né, dela, que contracenava com as pessoas de fora do teatro, com quem estivesse passando, né? Ônibus, quem fosse, isso que já é uma característica, né? Mas aí, quando ela. Ela fazia de uma maneira tão linda, e, e a. a essa calcinha atuava, eu podia dizer, poderia dizer isso, né? Ela fazia uma grande calcinha diferença. Calcinha atuante. É. A ideia era assim, era a apresentadora do Oscar, sabe? Era essa, era esse o, a ambiência, assim, que, o subtexto, né? É, ela é muito boa. Hã? Ela é muito boa. Muito. Até a coisa da Xuxa, né? a gente aproveitou coisas do acervo, né porque aquilo ali é dos sertões. Lembra, Osvaldo? Aquela... Era uma coisa do, da, da luta. Assim, a roupinha da Xuxa. Não me lembro da, da roupa. Hum, assim. O uniforme dos do sertões. Sim, azul sim. e vermelho. E... Ah, sim, sim, sim, né? E a gente estava falando também dos, da, das coisas, né? Dos objetos que vão e voltam, né? Como a asa do anjo já vem, sei lá, uma coisa já desde Cacilda, né? <risos> <risos> Eu tenho uma uma sensação sempre que oficina você está vendo capítulos de uma enorme peça de 60 anos, assim, onde tudo está aí, tudo, todas as pessoas que trabalharam, todos os dramas que aconteceram, e, e aí o Zé vai catando e coloca em cena, e tudo vira cena. Assim. É, isso é maravilhoso, é, acho que é o único, né? assim, é uma história única né, que está sendo contada. <risos> <risos> Olha ela! <risos> Nossa, que saudade! Isso é uma coisa que, que, que o Oswaldo falou, né? E a Sônia também da, da, dos figurinos né? que vão, dos objetos né? que vão em volta, que eu acho maravilhoso. Eu, foi uma das coisas que, quando eu entrei para a oficina, que eu já identifiquei logo, foi uma das coisas que mais me, me encantou, sabe? Essa possibilidade de estar tá sempre. É, em, em reuso né, o, o, os objetos e, e, e os figurinos. Né, porque eu acho que, ainda mais nesse momento que a gente está agora, eu acho que é isso mesmo que tem que ser. Eu, há muito tempo já né, que eu acho que, que, que se pede isso. Então, acho que as companhias que não fazem isso devem começar a fazer, porque tudo dá para você readaptar, reaproveitar, e depende, depende do, olha, do olhar, né, no, na Roda Viva tem, tem os parangolés né? também, né, que vieram do, lá do, do robô-golpe e também foram usados agora aqui na, na Roda Viva, entre vi outros umas... figurinos, assim. Tinha uma sarma acho... agora também que eu vi, que ah, os só, só. também. Eu acho Sim. isso incrível, é maravilhoso, sabe? Quer é é... aproveitar, reciclar, né? Sim, com certeza. É Mas... upcycling, upcycling Mas... de figurino. Mas acho que mais do que reciclar, porque é ele tem que uma... isso sabe? Pra... Né? José, é. Mais que ressignificar, né? Pois é, é, é toda mim. a história está presente, né? Ou seja, as peças elas se, se conversam, né? isso é muito legal. É, na cabeça dele e isso é uma coisa que você pega com muito tempo, aos poucos vai caindo a ficha né o Zé não está só falando da peça em si, mas está falando da história da oficina e está falando do momento atual ou seja, são várias camadas que vão se superpondo né e isso é uma coisa extraordinária, extraordinária porque aí você vai entendendo aonde que você está metido no sentido de, de, de uma história é, outro dia eu estava vendo o filme do, do Lucas assim, e, e do Kim e, e é, é deslumbrante né? essa, essa sensação né? sei, esses 60 anos como, como essas camadas todas vão vindo e, e, e uma coisa que vai afunda e volta né? assim, é, não sei se vocês viram é, o comentário é, que teve no, depois do filme né? assim, é, o dia... Me funciona o nome da atriz agora é a Itala Nenci e o, o dia que se queimou a oficina ela a contava que ela ela ficou na sarjeta chorando junto com o Borg, né? E aí o Zé veio de terno branco, todo alinhado para falar com a imprensa e que estávamos construindo um novo oficina agora. Isso isso é extraordinário. Isso é assim é é uma figura só com ele que é capaz de, de de, de encontrar essa essa energia lá do fundo, né, para para, né, para ir, para ir eh, rodando isso tudo. né? Essa época é tão difícil, né? Assim de é, porque estamos estamos todos nessa é, espera, né? E ao mesmo tempo as coisas estão aí, né? O, o teatro a, é, está funcionando, né? Estão fazendo filmes, estão fazendo coisas, né? Assim, é, aqui em casa também, no, no ateliê, é, estamos a mil sempre, né? Trabalhando as coisas, né? E esperando esses, essas brechas, né? Para voltar, né? E para tocar a vida e para tocar a, a arte e e é difícil, né? Uma coisa maluta, é uma luta muito, muito grande. Sem muita luz no fim do túnel, nesse sentido, eu acho. Como? Sem muita luz no fim do túnel, nesse <risos> sentido. <eu acho. risos> A coisa ainda vai render muito. Ah, né? tem muito túnel para chegar na luz também. <risos> tem muito túnel para <risos> chegar na luz. <risos> ah... Verdade. Aí a Jennifer passou um negócio assim, mudando um pouco do, do Ben Lemp, que é uma, uma jaqueta, é uma indumentaria incrível, que é do Expedito Celeiro. Você consegue de novo? Que é, que é o figurino do Benny Lemp. Vai, vai contando que eu vou... Que é um Conta, cara mas... bem, bem, bem bacana. Aquele, o pai dele fazia roupas do Lampião. Ele ficou famoso porque o, uma pessoa do bando do Lampião encomendou uma sandália quadrada para ele. E aí ele fez, o, o pai desse expedito fez e era uma sandália, era quadrada para não deixar pegadas na, nas areias no sertão quando andava. E ele é um puta, cara, um puta artista, essa, essa jaqueta é muito linda, né? As sandálias também, do... porque a sandália a gente não vai ver, né? Mas essa, essa, esse trabalho de couro é uma coisa, assim, linda e pesada. É, é pesada, <risos> porque é couro mas é, é muito legal o trabalho dele. É pena que não, não, não conseguimos fazer o chapéu, né? Tinha o chapéu também que é a referência também do, do do Flávio Império, né? Queria Olha só, feito, a sandália está mas... na minha mão. Oi? A Olha, sandália. ah, ah tô... sandália. <risos> Amigo, adoro. <risos> muito legal você sabe que quando a gente estava indo para Canudos para fazer a, as apresentações em, em Canudos mesmo eh, a gente passou né, na loja dessa pessoa e o um ônibus foi lá e paramos assim, foi, you know? escândalos coisas assim, Era assim de, de... eu comprei uma mochila, eu tenho até hoje essa mochila, só que não dá para usar, para é uma tonelada, aí você, só a mochila dá 20 quilos, mais ou menos, aí, tá aí linda, maravilhosa. É, Mas ele tem móvel né? também, né? Lembra, Cida? Sim, todo mundo comprou uma sonália, né? <risos> Naquela lojinha em Nova Olinda, né? na cidade de Nova Olinda Nova Olinda é, antes de chegar lá em nudos olha a jaqueta que vocês estavam falando que foi recuperada, recuperada não é transformada <risos> aí, deixa eu compartilhar cadê? foi? Ah. a da Xuxa que você tinha comentado <risos> De soldado pra Xuxa, vai vendo. Isso é incrível, né? Virou uma, uma paquitona, né? Oi? Incrível que a jaqueta, que era um negócio de, de, de guerra, de luta, sei lá, de, de revolta, de canudos, virou, virou uma paquitona, mas é justamente isso, porque a gente fez, é, colocava os soldados andando pela caatinga e eles eram muito bandeira, assim, todos os, os sertanejos vestidos com aquelas roupas de couro e esses soldados com brilhos e tudo assim, era pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Assim, era, era muito fácil de, de ver os caras, assim, era muito bandeiroso né, andando assim. E é perfeito para uma paquita, né? Assim, tra... E eles falavam, né? Eu ia falar, né? O brilho dos botões, né? Que ele tinha vários botões dourados que batiam o sol. Fora que era de lã, né? Era assim, pura lã e a pessoa Isso... cozinhava lá dentro. A, a 45 graus de temperatura, né? <risos> É incrível mesmo, esse sendo mentária do exército né, brasileiro. <risos> oh! Esse figurino mini tão lindo que eu tô. <risos> Lina de esse parangolé, é... né? Esse mini Outro parangolé figurino, foi a figurino. Fernanda, né? Ela montou, finetou tudo. E falou, chegou pra mim, ai, costura pra mim. Ai, mas ele já veio voltadinho, assim. Eu, aí eu dei uma passadinha na máquina de costura. Mini parangolézinho. Outro figurino, assim, que eu acho bom, é aquele do... do é o tecido verde-amarelo lá da... da... Da tradição família e propriedade. Aquilo ali também foi um. Resolveu assim, mil adereços para 20, 20 mil pessoas. E, e eu gostaria mais de coisas assim, que ocupassem mais o espaço né, do, do teatro mesmo. Em algumas coisas, assim, dá para. Que nem o vestido da Juliana, né? Que tem essa coisa do, do tecido. É metros de tecido atrás, né? Mas é bem delicado essa história, né? essa, essa essa condição lá no teatro, porque tem muito corre, né? Corre para cima, corre para baixo, sobe, desce e é, é isso aí da... nossa. Esse aí foi esse tecido, foi assim, salvou a e era uma coisa também, você se, se ajudava nessa operação aí lá fora, porque eram quilômetros né, de, de metragem de tecido para a contrarregragem e a, a contrarregem era né, para funcionar o era negócio. bem específica, né? porque a gente ia dobrando assim e tal, e tinha que ficar de um jeito que, que na hora que eles puxassem, ele já ia abrindo todo assim, e sem ter enrosco ali, né? Então tinha que deixar. <risos> certinho, para não, não bolar o meio de campo na hora de cair tá cena. Então, mas esse, esses é, figurinos, assim, né, que, né, aquele vestido da Juliana, o azul, essas coisas, assim, que é, demandam caudas, né, é, sempre é, é, pisar, né, o outro que pisa, é bem mas é... Eu adoro essas coisas que ocupam né, o espaço da, da pista do teatro. Né? Na é, que... é, o que eu diga! <risos> Na medida que a gente consegue, assim, né? É para levar para a rouparia no domingo, né, Cida? É para subir para a Ela adora caudas e panos para mim dar um trabalho. <risos> é, trabalho também dava coisa do, do, da última cena, né, do, do Ben Silver, o fígado, a gente tinha até duas jaquetas, né, uma transparente que ficou vermelha depois de um tempo e tinha uma outra que acho que era meio couro, né, tipo couro, Preto. Revezava com a outra, né, meio ah, preta. É, de plástico transparente, já não aguento não mais nada, né? É, ela virou, mas a coisa do fígado era nas máscaras também, era uma coisa, né? Porque grudava essa coisa do fígado. Mesmo. Ah, gruda, assim, Tem parangolés de outra que, que tem pedaços de fígado até hoje, sequinho dentro. <risos> você abrir todas as os parangolés, vai achar algum pedacinho de fígado ali, sequinho. <risos> Ai, eu já quero aproveitar para agradecer que toda essa parte de arrumar as máscaras e deixar sempre as máscaras funcionando era um assistente que trabalhou comigo, que ele fez esse trabalho sujo, né? Assim que é O, o Matheus Vieira, assim, queria... Muito obrigado, Matheus, por fazer isso. <risos> Coitado. Ai... Realmente. Ah, teve uma outra pessoa também que deu uma força para a gente, né, Selma? O Márcio Tassinari, né? É, o Márcio. No começo, né, da, da temporada, né? É, nessa Ele parte. Ficou com a gente, é verdade. Mas falando dessa coisa de tortadas de tecido. Aquele tecido do mar era a coisa mais linda, né? Eu, eu me lembro muito do, lá no Rio de Janeiro que vinha descendo aquela. Gente, era uma imagem maravilhosa daquele tecido, assim. Dava trabalho, tudo aquilo era pesado, mas era, era incrível, né? É, lindo. É. Mas toda vez que chegou, já dou a xingada básica na Sônia, né? <risos> Ai <risos> oh, meu Deus, foi pronto, Vem mais pano. Mas fica lindo, né? Mas ao que mesmo lindo. tempo essas essas imagens que ocupam uma pista toda. Eu, por exemplo, achei muito mais bonito. Eu vi a estreia e depois vi acho que um par de vezes na oficina a peça. E na oficina para mim tinha justamente isso, essa proximidade, né? que é tão própria, né, do, e, e, e essa essa visão, assim, que você tem, que parece, às vezes, talvez no teatro você tenha a mesma quantidade de metros, né, mas o suficiente tem 40 metros a, a pista, então, assim, fica épico, né, ou seja, você tem um personagem lá no fundo, né, e eu acho muito bonito, assim, outro dia, vendo esse filme, é, aquela cena que desse é, quando a cacilda é drenada, né? assim, esse sangue né, que é descendo, nossa, essa cena é deslumbrante. Né? Assim. Isso é, lindo, é um né? teatro que te permite isso, né? te permite essa possibilidade de trabalhar com coisas gigantescas. Né? Assim, e, e, e, e, e o público dentro. né? rio que, dentro, que você né? fez também. Oi? Lembra um rio que você fez nos sertões também? Não, tinha, tinha que era transparente, Mas, tinha um de, de plástico. Aí, o... Que entrava todo o Isso. público embaixo, assim, sim, era muito bonito também. Essas cenas todas, assim, onde você inclui o público também, e tem essa, essa possibilidade, né, que você está assistindo de cima, você tem uma visão completamente diferente de quem está embaixo, né, assim. E dependendo de onde você está localizado, é você tem são um, né? É outro trabalho, outro espetáculo, sim. É, você tem muitas possibilidades né, de usufruir cada pessoa. Né? É verdade. É um espaço fantástico. É, é deslumbrante. E a aglomeração é com oficina mesmo, né? porque Sim. é, é Ai, delicioso é. isso. Um né? espetáculo onde você está o tempo inteiro lidando com o público. É né? Saudade do público atuador. Né, de estar tá andando Sim. nas galerias e o público ali dentro do espetáculo participando, trocando, olhando e aquela coisa maravilhosa. Que só o presencial, só, só no aqui agora que acontece, né? É, é muito bom ver que, tá, que o pessoal está tá, tá vivo, está aqui, estamos aí né, na, na luta né, nesse momento aí, coronático. E está todo mundo... Bem, estamos vivos, isso é o que importa. Então, e poder ativar nossa Roda Viva aqui individual, aqui no coletivo e falar sobre Roda Viva um ano depois e, e trazer todo esse espetáculo, a gente agora reviver um pouco tudo, né? Que gostoso, que prazeroso, que saudade de uma aglomeração, de estar junto, <risos> trocando, né? É isso aí. Foi muito bom é. ver vocês. <risos> Oswaldinho Estou tá com Sim, saudade dá. do Oswald também. Pois é, a gente se conheceu no Jardim da Infância, faz muito <risos> tempo já. É, a Sônia eu vejo juntos. mais. Mas a Oswald e a Selma e a Lene eu não via vocês há mais de um ano, né? Sim, Cidra. Verdade. nossa vamos rezar para voltar logo. Pois é. Bem vacina. Bem vacina. Bem vacina. Ah. Queridos, vocês estão despedidos. Eu tô fora de Messias. Eu agora tô com a chota Power. Uh -huh. Uh -huh. Coro, companhia, multidão, esperteza artística, incorporar a reviravolta num estado permanente de criação. Vamos bater. para universo só existe paz e amores Nós só cantamos um verso Que fala em flores, flores, flores Aqui nos vale de guerra Morte, miséria, terrores Quando nos falam de terra Cantamos flores, flores, flores, flores